Vamos falar sobre comprinhas de ano novo. Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu sou estrategista de estilo. Bom, gente, é, virando o ano, né, acho que acabando, já passando, o Réveillon já começam as promoções. E o que eu acho muito legal nas promoções é que você consegue comprar peças atemporais com um preço bem legal, bem reduzido. Então, assim, se você vai muito cedo na, na, na loja comprar, na sua loja preferida, fazer suas compras, né, de liquidação, de promoção, você acaba às vezes comprando por um preço não muito legal. Mas também, se você for né, deixar para ir no, nos últimos dias de liquidação, pode ser que você não ache o teu número. Então é importante aí você saber e dar uma pesquisada e evitar compras por impulso. Então eu vou te dar aqui três dicas para vocês comprarem de forma consciente e para deixar o teu guarda-roupa bem inteligente, para você não sair do teu estilo e para você estar estilosa e bem vestida todos os dias. A primeira que eu vou te dar, a primeira estratégia é, vá antes, compare os preços e se tiver alguma coisa assim que você já estava procurando, já estava na sua lista há muito tempo, compre. Não espere outra pessoa vir pegar. Mas se você vê que é uma peça, né, que tá ali, tem várias outras, aí você consegue esperar um pouquinho, mas também sabendo, lógico, que isso pode acabar. Eu falo disso de você, de você planejar antes porque aí você consegue ter mais certeza daquilo que você precisa, daquilo que você não precisa e daquilo que você não abre mão. Então, quando você vai dar essa pesquisada, você já tá sabendo mais ou menos ali o que você precisa comprar e aí você faz a compra ou não. A segunda estratégia é compre peças base. É muito importante, principalmente em liquidação, você saber quais são as peças base, tá? Não são peças básicas e não são peças chave. São aquelas peças ali que vão fazer uma ligação entre... com estampas, com cores fortes, é, com modelagens diferentes. Então, você vai precisar o quê? De roupas base. Essa, por exemplo, aqui é uma peça base. Ela é uma camiseta, né? Olha, ela é uma camisetinha. Ela não é uma t-shirt bem larga, mas ela tem também essa ombreira, tá? Então, assim, essa peça vai com muita coisa. Dá para usar com jeans, com fetaria, com shortinho... Uh, com saia midi, saia plissada, dá pra você fazer até aquela sobreposição com o vestido, dá pra fazer muita coisa. Isso é uma peça base. Outra coisa, essa peça base, ela tem tons neutros, na maioria das vezes, tá? Por quê? Isso vai fazer com que você consiga colocar, por exemplo, uma terceira peça num tom mais vibrante. Se você ainda não tá muito familiarizada com as cores, você vai conseguir colocar, por exemplo um laranja um pink um azul royal você vai conseguir colocar essas cores mais fortes e também as estampas né muita estampa você quando você seu guarda-roupa é rechado de estampa é muito importante que você tenha essas peças base para que você consiga linkar né, e não deixar aquele seu estilo uma salada de informação que nem você vai entender a terceira dica é compre peças estejam muito baratas e que você não vai achar em lugar nenhum. Eu já falei em algum vídeo aqui que eu comprei um casaco da Zara e eu paguei assim, sei lá, 130 reais, 140 reais, foi um negócio assim muito barato, no meu número impecável e eu tenho até hoje. É um casaco 7 oitavos, ele é longo, ele tem vários detalhes e assim, era um casaco que eu não ia achar por menos de 500 reais. Ele tava por 140 mais ou menos isso, e assim, há muito tempo atrás. Então, isso realmente foi um investimento, tá? Então, você vai procurar essas peças que você pode investir e que você pode usar também a longo prazo. E outra coisa que é legal nesse casaco em todas as peças que eu compro, assim, em promoção, que são peças mais baratas, mas que vão... É, que eu vou conseguir usar por muito tempo, é que eu consigo colocar, encaixar as tendências de moda que casam comigo, que combinam com o meu estilo, eu consigo colocar também junto com essas peças que são, né, quase que atemporais. Então, sigam essas três dicas que eu te dei, comprem com consciência, não sai metendo a pé pelas mãos, depois, sabe, começa a fazer um monte de dívida e cartão, cartão de loja. Isso não compensa, você só vai ter um guarda-roupa cheio e não vai ter o seu estilo pessoal. Eu vou começar a falar muito de como você vai criar o teu estilo pessoal, de como você vai usar com intenção. E de que, sabe, qual a mensagem que você quer passar ali. Quando eu falo de né, qual a mensagem que você quer passar, às vezes você está tão perdida no teu, procurando um estilo que você nem sabe aquilo que você quer passar quer passar um ar, talvez, de mais é, de inteligência. Não que você não seja, mas você precisa exteriorizar isso. quer passar um ar de uma mulher mais sensual, mais sexy. E aí você começa a colocar um monte de fenda, um monte de, de roupa muito exuberante. E você começa a passar uma mensagem completamente diferente. Então, nesse ano, vocês vão aprender tudo isso, tá? Tá tudo bem, tô planejando tudo. Então, eu gostaria que vocês dessem uma segurada aí nas compras. Porque esse ano vocês vão comprar muita coisa, mas muita coisa de forma intencional. Coisas, peças, sapato, acessório, lingerie, que vocês não vão deixar no fundo da gaveta e vocês não vão se arrepender de ter comprado. Então, pega essas três estratégias, que foram assim, são bem simples, tá? para você começar o teu ano com o pé direito e fazendo as compras assertivas. Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita, curte e me segue para mais dicas.